You wanna play the game? Pois é, galera. Hoje é dia de quadro novo. Hoje eu vou trazer um quadro de charadas para vocês descobrirem o game que eu estou falando. Então, vai ser como é que vai funcionar. Eu vou colocar para vocês várias dicas. Vou falar de várias coisas que estão interligadas com o jogo em questão. Vocês vão ter que tentar entender o que eu tô querendo dizer e adivinhar o jogo colocando lá nos comentários. Bora para as dicas que vocês vão curtir demais. Meu pai era de meia idade quando eu nasci. Fomos separados por vários motivos, mas o primeiro foi fogo. Sempre quisemos estar juntos, mas tudo atrapalhava quando a gente conseguia. Sou filho de dois pais, para que ter um se eu posso ter dois. Cuida desta veritas. Astvir dest. I SENT HAD LIFE Seríamos filhos de Saturno, mas não foi possível criar vida lá. Por pouco não fui substituído pelo meu meio-irmão, e ele adorava a Elsa e queria ela como protagonista do jogo. A Terra do Sol Nascente não gosta muito dos tons avermelhados. Nunca me escutam quando eu falo, apenas querem chegar perto, me abraçar e jamais soltar. Prefiro manter distância desse tipo de gente. 19 milhões de verdinhas nos dias de descanso, tínhamos acabado de nascer. Vocês acham que me conhecem, mas eu sou muito parecido com quem vocês acham que eu já sou. Nunca gostei de répteis, principalmente aqueles que vivem no norte da Austrália. Somos formados 99% por policarbonato e os números 1 e 2 dizem muito a nosso respeito. Entrei na vida adulta faz dois anos e sinto como se estivesse renascendo novamente. Sou de aquário e nasci no mesmo ano do jogo de caçar monstrinhos. Sherlock Holmes, Hercule Poirot e até o próprio Scooby-Doo dizem muita coisa sobre mim. Essas são as dicas galera, espero que vocês possam resolver com as dicas que eu dei e coloquem nos comentários se vocês querem mais dicas que eu vou soltando as dicas de acordo com o pedido de vocês, ok? A resposta mais futuramente eu vou trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso Game Charada e deixem aí nos comentários o seu like, compartilhem o vídeo com a galera, um beijão, tchau tchau galera!